Salve, salve, queridos amigos! Bem-vindos à Taverna eu Sou o Colosso. Eu sei que é maldade colocar uma intro tão nostálgica assim logo no início do vídeo, mas pessoal, o que eu trago hoje para vocês são notícias maravilhosas que o nosso eterno nostálgico e épico Mega Drive está voltando para as prateleiras na sua versão mini. Então vamos lá para o vídeo que eu vou explicar para vocês como vai funcionar, o preço, a data de lançamento e os jogos que já vão vir na memória. Bora para lá! E galera, quem não podia ter um Mega Drive, tinha um Master System, mas era o sonho de consumo de quem tinha um Master System ter um Mega Drive. Pessoal, realmente a galera está voltando com essa tendência de videogames em miniatura e agora chegou a vez do Mega Drive. Pessoal, ele vai voltar para as prateleiras no dia 19 de setembro, segundo o site oficial. Para quem não sabe, pessoal, o Mega Drive também é conhecido como Sega Genesis. Alguns, algumas pessoas vão ver o anúncio por aí, Sega Genesis, cadê o Mega Drive? Mas a mesma coisa, tá? Aqui no Brasil e no Japão ele é conhecido como Mega Drive, nos Estados Unidos ele é conhecido como Sega Genesis. E nessa nova versão, pessoal, ele vai vir com dois controles aquele controle épico, três botões quem não lembra também do controle de seis botões, para aqueles que podiam gastar uma graninha a mais, que não era o meu caso. E vão vir na memória, pessoal, 40 jogos pré-carregados sendo que ainda só foram informados os 10 primeiros ok? Vão passar dos meses aí devem trazer mais informações a respeito dos outros 30 que ainda vão vir no videogame. O pessoal ele vai vir com um preço de 80 dólares aqui no Brasil quando for lançado ainda não temos notícia quando vai ser lançado, por enquanto só temos aí as informações de que vai ser lançado nos Estados Unidos e no Japão e deve quando vier para o Brasil pessoal, eu estou fazendo uma estimativa que ele vai constar de entre 390 a 400 reais, o que eu acho um preço um pouco salgado para a realidade que nós temos hoje. Então, vamos falar de coisa boa Vamos falar dos jogos que vão vir. Entre os 10 primeiros jogos, nós temos aqui... Oh, oh. Bye.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 from your grave. Esses são os jogos que foram anunciados, tá, pessoal? Ainda vão vir mais 30, a gente não faz ideia de quais são. Mas, pessoal, não esquece aqui de deixar nos comentários o que, que vocês acharam dessa novidade, dessa nostalgia boa que estão trazendo pra gente, tá? Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo pra galera saber dessa baita novidade bacana que vem por aí, tá? Até a próxima, um beijão, tchau, tchau, pessoal!